E pessoal, aqui é a Paloma e hoje eu estou jogando nas ranqueadas enfrentando o Coronel William Gaio. Então, bora pro vídeo. Away. Round 1. Fight. Vamos ver se esse é um soldado valente. Se ele luta pra valer. Ou vai é ficar só zoneando. Tomando espaço, né? Pra ele ficar soltando o Sonic Boom dele. Então, ah, eu pulo ele e solto o facão dele. Calma aí. É muita paciência pra jogar com ele, gente. Olha. Vem, solta essa magia. Meu, só tô com risco. Ah, meu. Eu ia chegar perto pra dar o meu pilão, nem deu tempo. Esse soldado tá bem soldado infernal. Tiger Carrofeiro, toma meu agarrão Ai, dá bem que ficou tonto. Toma, tchau! Final Ai, Agui, ah, ele vem aqui, vem! Eu não posso pular, não. Não dá é pra pular, não. Porque senão ele dá o facão. Olha, ele tá esperto nesse golpe. Mais um soquinho. Pilão na cara. Vem. Ó, oh, fugiu, né? Ah, ele tá dando isso pra eu pular e ele dá o facão dele. Pensei que eu tô ligada. Olha, ele tá fugindo do meu quilombo. Muita paciência tem que ser com o Zegato pra poder chegar num personagem desse. O jogo dele é, é jogar de longe. Eu tenho que ter muita paciência. Farofa, Tomar cuidado com a farofa. Nem pra ele soltar a mãozinha, meu. Tem que vem. Se ganhar essa, eu tenho que ir pra cima com muito cuidado. I am the protector of Russia's sky. Fazer mais uma vez. É, tá bom. Sibéria. Meu, não foi fácil. Esse Guilherme aqui tá bem espertão, viu? Vai, os pontinhos. Ajuda aí. <risos> Poxa, ele caiu de liga, gente. Agora ele vai voltar furioso Round one. Hum. Ele tá tomando ali gente, A distância pra ficar soltando Sonic Boom Ah, ah sou esperto Querendo que eu pule, né? Me agarrou. O que agarro? Deixa eu chegar perto pra você ver. Ai, deveria imaginar que ele iria fazer farofa. Meu, jogar com iguilha é muita paciência. A gente fica numa tensão. Eu achava que da ia dar farofada <risos> vai Maria, morre se esqueceu ai, eu preciso ir bem Vai ficar ali, né? Nesse cantinho. Se eu pulo dá o facão. Olha, vou tentando chegar mais perto e me agarrar. Com paciência. Toma! Como, como básico, bonito. Vem que vem mor oh, logo! Uh! tá tudo! Morre! Toda a fúria do seu GF! <risos> ah, não foi fácil, mas o importante é vencer. E é isso aí pessoal, espero que vocês tenham gostado Se inscreva no canal, deixe seu like, comente e compartilhe com seus amigos e amigas Então até mais, tchau!